Você acha que um dia as interfaces vão dropar o OpenGL e usar somente o Vulkan para render de desktop? Pode ser que sim. Um dev do Gnome informou que o OpenGL ainda tem features que o Vulkan não tem. É, então isso aí é, que é uma coisa que a gente tem que pensar. Muitas tecnologias feitas para o OpenGL, então ainda vai ser usado por muito tempo. É a mesma coisa que acontece com o... a GLibC. Ela é muito mais velha. É, tem muito mais recursos que a Manson não graças ao projeto GNU graças mais a Signal solution e a Red Hat então assim não tem como você deixar de depender por um bom tempo da da Glibc